Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hans, e a gente vai falar aqui 5 jogos injustiçados do Playstation 4 que talvez você não jogou por ele ser injustiçado. Hans, o que é um jogo injustiçado? É um jogo bom, que porém na sua data de lançamento não teve tanta divulgação, talvez pela própria desenvolvedora que não fez uma propaganda muito grande, talvez por outros grandes lançamentos que a galera tava de olho, juntamente, deixando esse jogo um pouco mais de lado. E vamos começar aqui pelo primeiro jogo injustiçado dessa lista, que é o Titanfall 2, que é um jogo excelente, tem um modo história assim, curto, mas fenomenal, onde você é um soldado e tem o seu robô, você cria um vínculo com esse robô, de robô de maravilhoso dizer esse jogo, um jogo lançado lá em 2016 foi lançado no meio ali do Call of Duty, no meio do do Battlefield, ele Eleganante, ficou um pouco apagado porém, Mas Titanfall é um jogo excelente Eu acho que vale muito a pena você procurar Titanfall Engenheiro. 2 Ele tá custando num preço muito barato por Implacável. agora Super acessível, tanto a mídia física quanto um a mídia digital E jogue diferente. Titanfall 2 porque é um jogo excelente Paredes se tornam rotas de ataque Um piloto luta de forma diferente Mestre em despistar o inimigo, torna até as maiores adversidades a seu favor. Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas é o vínculo entre piloto e titã. E antes de continuar essa lista, não esquece, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, tô sempre postando vídeo aqui para vocês. Todos os dias vai ter vídeo aqui no canal, então deixa o like aí e vamos continuar. O outro jogo dessa lista aqui é o Daisy Gone. Você vai falar, Hansa, mas Days Gone é top demais, mas infelizmente quando o Days Gone foi lançado pro Playstation 4, ele veio com muitos problemas. E isso fez com que a galera desse muito hate no jogo no seu lançamento. E sim, depois teve as atualizações de conserto do jogo, e hoje o jogo está excelente de uma maneira, sim... Incrível, vale muito a pena você correr atrás de jogar o Days Gone e zerar. É um jogo de zumbi, sobrevivência assim, espetacular. Sua história não é o seu ponto forte assim. Mais principal no jogo Mas sim as lutas contra as hordas de zumbi Tipo Guerra Mundial Z O jogo é incrível Muitas armas Você pode estar evoluindo a moto E é muito maneiro isso também Faz você ficar com um veículo muito legal Pra você dirigir E é um dos jogos injustiçados dessa lista também Days Gone Temos que cuidar uns dos outros É tudo que temos Podia ter salvado algumas vidas não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as chegaram! Carrega! Que o que precisa perguntar é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. E um jogo dessa lista super injustiçado é o Graft Rush, Dois. É um jogo de ação e aventura muito divertido, com vários puzzles. A super heroína desse jogo tem o um super poder de levitação, tipo a Uraraka lá do My Hero Academy. E tipo, as habilidades dela é muito parecidas mesmo. Eu acho até que foi inspiração pra Uraraka, ou a Uraraka foi a inspiração dos poderes dessa personagem. O problema desse jogo é que esse jogo é uma continuação de um jogo de PS Vita. E todos nós sabemos que PS Vita não deu muito certo. E esse jogo era super legal no PS Vita e o 2 saiu pro Playstation 4 e, infelizmente, por a galera não conhecer esse jogo, ele acabou sendo esquecido e, sim, injustiçado. Super injustiçado, o Graffiti Rush, que é um jogo super legal. Mais um jogo dessa lista também, que é muito injustiçado, não só por nós jogadores, mas sim também pela crítica e tudo mais, é o Horizon Zero Dawn, jogo de 2017, exclusivo do Playstation 4, agora tem as versões pro Playstation 5, e saiu pro PC recentemente. O Horizon Zero Dawn, cara, ele acabou não ganhando prêmio nenhum, mas todo mundo que joga, é apaixonado pelo jogo, sabe a imensidão que o jogo é. E por que, que ele é super injustiçado? Ele sempre foi lançado no ano de outro grande título mais esperado. Em 2017, saiu Zelda e apagou todo o brilho de Horizon Zero Dawn. Zerei os dois, sei o quanto que esses jogos são maravilhosos pra mim. Horizon Zero Dawn tá sim na minha lista de top 10 jogos exclusivos de Playstation, assim, sem tirar nem pôr, porque eles são muito bons e... Tá assim na minha lista de jogos, melhores jogos que eu já joguei na vida. Então, muito injustiçado o Horizon Zero Dawn, por isso que ele entra nessa lista. Os se escondem sob as suas ruínas. Porque a terra não é mais nossa. E o último jogo dessa lista é o Mad Max, lançado em 2015. Também saiu pro Playstation 4. Esse jogo é um jogo de ação e aventura com combates de carro. É um mundo aberto, onde você consegue recursos, melhora o seu carro, mas também tem luta corpo a corpo, tem armas... Tem muita coisa, o que que deixou esse jogo apagado, você deve estar me perguntando, Hansa O que deixou esse jogo apagado é os gráficos medianos, é gráficos realmente da geração de Playstation 3 e Xbox 360 Porém o jogo não é ruim, o jogo é maravilhoso Tem muito conteúdo dentro do jogo, a história é uma parada assim bem diferenciada do jogo porque, lembrando que Mad Max é aquela franquia de filmes que começou lá nos anos 80, não foi essa franquia nova de filmes aí, então é baseado naquelas histórias dos filmes antigos. Então acho que vale muito a pena também Mad Max. E aí, gostou dessa lista? O que, que você achou? Tem outro jogo injustiçado? Comente aqui, dá essa moral pra gente, o que você achou desse novo formato de vídeo aqui com eu aparecendo, com cutscenes mais editado. Comente, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.